Muitas rádios estavam a ponto de fechar suas portas por falta de qualidade na transmissão e consequente perda de anunciantes. Rádios muitas vezes pequenas, mas que prestam grande serviço às comunidades onde estão inseridas. Mais de 1.800 emissoras de rádio AM espalhadas pelo Brasil poderão ter mais qualidade de áudio e cobertura. Desta forma, vão poder continuar trabalhando, gerando emprego e garantindo a sobrevivência e a força do rádio no Brasil. No, no FM, é que o futuro acontecerá através dos celulares, smartphones e tablets. Hoje, no Brasil, são mais de 250 milhões desses dispositivos e eles só conseguem receber de forma livre, aberta e gratuita, transmitindo na faixa de FM. Hoje é a inauguração do Novo Tempo. É o acontecimento mais relevante para o rádio nos últimos 50 anos.